envolvimento com a corrupção, tomar lá da cá, aquele velho modo de fazer política que o PT combateu a sua vida toda, que depois acabou reproduzindo, fez com que as pessoas buscassem uma alternativa fora do sistema. Acharam o Bolsonaro que não tinha nada a ver com uma alternativa fora do sistema, mas que se vendeu como uma alternativa fora do sistema. <música> Olá pessoal, sou o Fábio Félix e você está ouvindo mais um Balbúrdia, que é o nosso podcast aqui do Gabinete 24. E eu estou muito feliz hoje que a gente está recebendo uma figura muito importante. Ela é importante para a minha trajetória pessoal, mas também é muito importante para o pessoal, importante para o nosso gabinete. Eu acho que a gente só tem um gabinete hoje aqui no Distrito Federal de luta, de resistência, pela coragem dela e de outros lutadores lá na fundação do Pessoal. A gente está recebendo hoje aqui a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro, Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui conhecendo o seu gabinete 24. Gabinete 24, <risos> né? Você estava contando para ela agora a história, né? Por que, que o nosso gabinete é o gabinete 24? A galera não tem coragem de sentar na cadeira não, do gabinete é, 24. É incrível isso, né? Eu acho que o pessoal tem medo. É isso, é. né? Uma masculinidade frágil e tóxica, Frágil, né? muito frágil. Muito ruim. E a gente hoje vai bater um papo sobre alguns temas dessa conjuntura, acho que tem muita coisa para a gente conversar, e tem um tema urgente, né? A gente está atravessando mundialmente uma crise climática enorme, no Brasil uma crise ambiental trágica, né? As queimadas na Amazônia aumentando, e os dados oficiais vêm do próprio INPE, né? Que são é, dados do Estado, e o governo não aceita os dados, né? tem uma linha negacionista, anticiência em relação a isso. E o governo Bolsonaro é isso, no meio ambiente, é isso, na educação, é isso em tantas áreas. O pior governo, um dos piores governos do nosso país da história inteira, e sem dúvida é o pior desde a redemocratização. Você já foi deputada federal duas vezes, já foi deputado estadual em outras conjunturas, hoje está deputada estadual no Rio Grande do Sul. Como é que você está vendo essa conjuntura com a extrema-direita no poder, Luciano? Pois é, Fábio, a situação é bem difícil, como tu disseste, eu acho que a gente tem uma situação em que é preciso unir forças, né? é preciso fazer uma grande unidade de enfrentamento a, a essas políticas do Bolsonaro, porque de fato o que a gente vê é ataques, é, no meio ambiente, ataques na educação, ataques do ponto de vista econômico também, né? tá aí a reforma da Previdência prestes a ser votada em segundo turno no Senado. É, na economia tem uma situação trágica, o desemprego é uma realidade duríssima para grande maioria da população. Suze, eu estava vendo um número que me impressionou muito, que... Hum, 40% da força de trabalho empregada é precarizada, é autônomo, não tem carteira de trabalho. Tá? Então, realmente, assim, a, a situação é dramática. Então, é preciso travar essa luta de forma muito unitária e, ao mesmo tempo, construir uma esquerda coerente. né, Fábio, por quê? O Bolsonaro também é fruto desse processo de... Uh, descrédito da política em geral e a, a, os acontecimentos durante os governos do PT for, contribuíram muito para esse descrédito aumentar. Né? O envolvimento com a corrupção, o toma-lá-da-cá, aquele velho modo de fazer política que o PT combateu a sua vida toda e que depois acabou reproduzindo, isso apareceu tanto no Mensalão como depois agora no, uh, no, no escândalo da Petrobras. Fez com que as pessoas buscassem uma alternativa fora do sistema. E acharam o Bolsonaro que não tinha nada a ver com uma alternativa fora do sistema, mas que se vendeu como uma alternativa fora do sistema. E o pessoal não teve condições de capitalizar essa, esse descontentamento, né? essa vontade de mudança que o povo manifestou. Então, se a gente não conseguir fortalecer, vertebrar de forma uh, muito clara essa esquerda antissistêmica, o risco que nós temos é essa situação uh, de vazio político se aprofundar e o Bolsonaro conseguir uh, galvanizar em torno dele esses segmentos aí que ele uh, consegue mobilizar com o seu discurso semifascista né, ou, ou, ou neofascista, contra os LGBTs, contra as mulheres, contra a, a Amazônia, contra as universidades. E, e com esse discurso, ao mesmo tempo que ele perde um setor que votou nele no segundo turno, porque nem todo mundo que votou concorda, mas ele fortalece um pequeno exército de odiosos, né, que são muito perigosos. Né? Então a gente tem uma... Assim como temos uma emergência climática, como tu disseste no início, nós temos uma emergência política também de vertebrar essa esquerda coerente para enfrentar o Bolsonaro e, e apresentar uma alternativa para o povo. E a gente tem uma, uma contradição nisso, né? porque a esquerda esteve logo antes do Bolsonaro por um bom tempo, um setor da esquerda por um bom tempo no poder. Né, no poder central, então tem uma, umas contradições que são desdobramentos desse período né? tanto a aliança com o MDBismo quanto a forma como alimentou os setores até da extrema direita do fundamentalismo religioso em alianças estaduais, municipais, nacionais né? é bom lembrar que o Marco Feliciano não foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal é, por conta do partido dele, mas por um acordo com setores da esquerda brasileira. Né? Então, eu acho que é esse processo de autocrítica da própria esquerda para construir uma nova alternativa para poder apontar para um novo sentido é fundamental, né? Sem dúvida. E ainda por cima, nós temos a, a, a, a situação de que os enfrentamentos que nós fizemos com o governo do PT né, durante vários anos, e o primeiro deles foi quando o governo queria obrigar a Heloísa Helena a votar no Sarney para presidente do Senado, foram os primeiros dias do governo Lula, depois tivemos a reforma da Previdência, que foi a gota d'água para nos expulsarem do PT, a minha, a Heloísa, o Babá e o João Fontes na época, e, uh, e depois essas políticas de conciliação continuaram, não foram raios num céu azul, né? Elas continuaram. Uh, com a bancada uh, uh, que eu não gosto de chamar de evangélica, porque nem todos os evangélicos reproduzem essa lógica, né? mas a bancada fundamentalista da Câmara Federal, que impediu a Dilma de uh, fazer a distribuição do, do kit anti-homofobia nas escolas, né? e aí foi no mesmo bojo que o Marco Feliciano também se fortaleceu. Então, foi um conjunto de políticas aí que é muito importante a gente uh, relembrar, porque eu, pelo menos, até por eu ser filha de um petista famoso também, que é o Tarso, e por ter sido do PT durante muito tempo, eu sinto que as pessoas ainda confundem o pessoal com o PT. Né? Eu acho que isso também teve a ver um pouco com a campanha do Boulos em 2018, que foi uma campanha também muito colada no Lula, né uh, uh, com o Borno anti-Lula, com a visita lá no, no sindicato quando o Lula estava para ser preso, que não conseguiu fazer uma diferenciação né? muito... Uh, muito clara com o PT, as pessoas nos confundem e se esquecem que nós fomos oposição ao PT durante todo esse tempo, oposição pela esquerda, né? porque nós queríamos superar o PT pela esquerda, mas infelizmente o PT acabou sendo superado pela direita, pela extrema direita. E por isso agora a gente precisa sim também se unir com o PT para enfrentar essa, essa direita, mas ao mesmo tempo em que a gente se une com o PT, a gente também tem que se diferenciar e mostrar o nosso perfil. É, e eu, eu acho que o PT tem trazido como pauta central na conjuntura a, o Lula livre, né, assim, que é um pouco a agenda. Né? E eu acho que é, de fato é uma agenda legítima, né, pedir a libertação do Lula, que é uma liderança política, um ex-presidente da República, mas uma coisa é o pessoal se engajar na campanha pela libertação do Lula e questionar o julgamento. Uma outra coisa... É, essa campanha Lula Livre significar uma defesa do projeto lulista de poder. Exatamente. Eu acho que isso também é, é há uma linha tênue aí, né? E eu acho que isso é perigoso para o pessoal ser confundido. E tem uma coisa interessante também da história do pessoal, é que hoje, se a gente tem hoje uma bancada no Brasil, isso pensando na institucionalidade, né? Tão representativa com LGBTs, com pessoas negras, mulheres negras no Rio de Janeiro, mulheres negras, uma bancada paritária na Câmara Federal. Eu acho que feministas é, falando sobre feminismo na Câmara Federal... É, alguém me dizia ontem que na Câmara Federal tem umas 30 deputadas que falam da pauta feminista e falam de, de uma agenda que na legislatura passada não se falava, mesmo na era Bolsonaro. Você então, tem 30 deputadas falando de coisas que não se falava antes, num tom um pouco mais radicalizado. Ca claro que cada uma na sua modulação... Na sua dinâmica. Então, assim, há espaço para a esquerda e há espaço para essa novidade. E o pessoal inaugurou coisas muito interessantes nisso, que é a pauta, a representatividade, né? Não negociou essas pautas para estar no poder, então apresentou a representatividade, as identidades, a pluralidade como algo importante para ocupar a política. E eu também sou fundador do pessoal, né? assim, da base, muito novo, né? E tenho muito orgulho disso, né? Do pessoal ter sido, é, acho que, essa casa para a gente, né? esse abrigo num momento tão difícil da conjuntura, porque não era fácil ser oposição de esquerda ao governo Lula e ao governo Dilma. Você viveu isso de, isso de perto, né, Luciana? Com certeza. Eu primeiro tenho muito orgulho de ter sido, em 2014, a porta-voz né, do pessoal na campanha presidencial como candidata a presidente e ter tido a oportunidade de, pela primeira vez, colocar o tema da, da homofobia, da transfobia, da LGBTfobia nos debates presidenciais, o tema da, dos direitos das mulheres, do feminismo, do aborto. Então isso tudo foi um, uma, um, um instrumento potente no sentido do PSOL ser também uma caixa de ressonância dessas lutas que estavam naquele momento se fortalecendo muito na sociedade. E, ao mesmo tempo, o feminismo, como tu disseste, 30 mulheres na Câmara reverberando a luta feminista, é inédito. É inédito. Quando eu era deputada, isso não acontecia. E, e, e as pautas feministas, as pautas das mulheres eram muito mais secundarizadas. Então, é contraditória a situação, porque ao mesmo tempo em que o Bolsonaro é um atraso brutal, nós estamos numa conjuntura onde nós avançamos muito. Os LGBTs avançaram, há 10 anos atrás a gente não via casais LGBTs andando de mão dada na rua. Né? A gente não via, a gente não via meninas, mulheres se reivindicando feministas. Né? O feminismo era olhado com desconfiança, com preconceito, com, com, com é, é, ignorância inclusive. Então isso mudou e não vai recuar, não vai voltar atrás. Por isso que o Bolsonaro, eu acho que ele tem fôlego curto porque ele eh, conseguiu vencer a eleição numa conjuntura muito específica, mas ele eh, representa um setor minoritário da sociedade, que é a, extremamente atrasado. Você acha que a gente já está num patamar, digamos assim, após esses nove meses de governo, de começar a refletir sobre a construção de um movimento nacional fora Bolsonaro? Você acha que a conjuntura, o derretimento da popularidade do presidente, a gente tem visto aí né, a queda sucessiva nas pesquisas? Você acha que a gente já está nesse cenário, nesse momento? Eu acho que a gente ainda não tem uma correlação de forças capaz de colocar na ordem do dia como uma, como uma ação imediata derrubada do Bolsonaro. Mas eu acho que a palavra de ordem fora Bolsonaro ela é útil porque ela acaba sendo um guarda-chuva para todas as reivindicações parciais e lutas parciais que estão sendo travadas, né, então se a gente entendeu fora Bolsonaro, não como uma, como uma palavra de ordem para ação imediata, mas como uma, uma estratégia, né, onde nós precisamos derrotar esse governo e, e se conseguirmos, inclusive, retirá-lo do poder antes da, da, de 2022, ela é útil para fazer essa essa propaganda, né, contra o governo. Mas o que me parece importante também é que o fora Bolsonaro, ele vai acabar colocando também a discussão sobre qual é a palavra de ordem pela positiva, né, porque quando for de fato para ação imediata, sim, fora Bolsonaro, e o que? Eleições gerais? É uma das alternativas, né, digamos, é a mais é a mais viável dentro desse sistema político que a gente vive. Nós não estamos numa situação onde haja um processo de criação de comitês populares ou de duplo poder que possa nos colocar numa situação diferente de reivindicação de eleições. Não, com certeza. E acho que nesse momento, discutir, né, pensar junto como é que os movimentos sociais, como é que a gente pode organizar a sociedade civil, movimentos sociais, diferentes perspectivas. Né? Eu acho que a... A palavra fora Bolsonaro, a saída de Bolsonaro é um anseio desses setores, né? Então acho que ajuda inclusive a unificar a própria esquerda para construir uma alternativa, né? Eu queria falar também de dois temas, eu acho que tem mais a ver com a atuação legislativa, né? Eu tô aqui no meu primeiro mandato como deputado distrital, você como deputado estadual de volta, né? No Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, aqui é Câmara Legislativa, né? Que é um misto de Câmara Municipal com Assembleia Legislativa, pela, pela característica diferenciada do DF. E a gente tem tido uma luta muito forte em defesa dos direitos das mulheres, né? apesar de eu não ser um parlamentar mulher, ser LGBT, mas é uma pauta muito cara para o pessoal e uma agenda política importante. Os principais projetos que a gente aprovou aqui, que é o Maria da nas Escolas, né, o enfrentamento ao assédio no transporte público, são projetos que a gente protocolou em março, no março das mulheres, no março da Marielle, e foram projetos que a gente aprovou e eles hoje são lei no Distrito Federal. Então, acho que isso é bem interessante. E agora nós estamos batalhando já tivemos no Distrito Federal, até o dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast, dia 3 de outubro, 27 feminicídios. Então, assim, é um dado alarmante, muito grave, o DF está acima das estatísticas nacionais, inclusive segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, e a gente está lutando por uma CPI do feminicídio, que já tem as assinaturas para ser instalada, o governo está tentando atrapalhar de todas as formas, a instalação dessa CPI, e eu queria saber um pouco das iniciativas de combate à violência contra as mulheres no, no Rio Grande do Sul, como é que o mandato o seu mandato tem atuado nessa pauta, que também é uma pauta importante para nós, e também fala, você falar um pouco do Emancipa Mulher, que é uma iniciativa que a gente tem acompanhado daqui, que você tem também que é interessante lá no Rio Grande do Sul. Sim, lá no Rio Grande do Sul a gente teve um aumento do feminicídio também muito significativo, é, no ano passado foram 117 feminicídios, 34 a mais do que em 2017. Né? É, e o Rio Grande do Sul está na terceira colocação entre as unidades da federação, ficando atrás só de Minas e de São Paulo no, no número de feminicídios. Então, uh, de fato, é um problema grave e lá nós temos um governo que, embora não seja um Bolsonaro, nosso governador, longe disso, é um é, um, é um, uma pessoa, digamos assim, civilizada. <risos> Porque o Bolsonaro está para, é, tá para tá além da civilidade. Né? Ele é um governador civilizado, mas no, na pauta das mulheres e LGBTs é zero. Para a gente ter uma ideia, no orçamento para 2020, tem previsto 20 mil reais para prevenção da violência contra a mulher. É ridículo. Então, inclusive, a gente está mobilizando as deputadas... É, para fazer emendas no orçamento, para realocar recursos e garantir recursos para o combate à violência contra as mulheres, né? porque dessa forma não, não tem como trabalhar. O Conselho Estadual da Mulher uh, teve o mandato vencido no ano passado e não teve novas eleições. É, havia uma secretaria de mulheres que foi criada no governo do Tarso, que foi extinta pelo governo passado, e virou um departamento, e agora sequer a chefe do departamento foi nomeada, né? então o departamento não existe na prática. Então é uma situação bem difícil de, de falta de políticas de prevenção da violência contra as mulheres, mas nós estamos nos mobilizando na assembleia, criamos uma força-tarefa que, que reúne uh, parlamentares e, e movimentos sociais, para fazer audiências públicas e levantamentos sobre a situação em cada município. Fizemos uma audiência pública também, que foi uh, uh, pedida por mim na Comissão de Direitos Humanos, onde nós reunimos um conjunto de movimentos sociais e fizemos uma carta dirigida ao governador Eduardo Leite, reivindicando políticas concretas né, de combate à violência contra a mulher. É, mas a situação é bem, é bem dramática e a nossa, a nossa preocupação é que diante da inação do governo, é, os feminicídios continuem aumentando né, e todos os dias tem uma notícia trágica nessa, nesse quesito aí na, na, na imprensa do Rio Grande do Sul. E eu até tinha tocado no assunto um pouco do Emancipa Mulher, para você falar pra gente como funciona, o Sim, que é esse projeto. Sim, o Emancipa projeto. Mulher, ou melhor, a Emancipa, a Emancipa mulher, a mulher, é um braço uh, do Emancipa, né? O Emancipa é um movimento social de educação popular que nasceu em São Paulo e que eu levei o Rio Grande do Sul em 2011, quando eu deixei de ser deputada. E nós criamos o cursinho, desde 2011 o cursinho preparatório ao ENEM e ao vestibular, uh, existe, já aprovamos mais de 600 estudantes que entraram na universidade com a ajuda do Emancipa, e em 2017 eu criei a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista, e a gente promove debates e promove um curso a cada ano, já é hoje, agora esse ano já é o terceiro ano que a gente faz o curso, um curso que se chama Curso Laudelina, de Campos Melo, que a Laudelina foi uma empregada doméstica que organizou as empregadas domésticas né, para lutar pelos seus direitos. Então a gente nomeou o curso, com homenageou ela com o nome do curso. E um, agora, a semana passada começou a nova edição do Laudelina, e agora nós também fizemos uma formação para formadoras. Né? Então a gente fez um curso para mulheres que vão reproduzir o curso nas suas cidades, né? então a gente quer levar para outros municípios também a experiência do, da Emancipa Mulher. E tem sido muito interessante porque além de ser um lugar de aprendizado, porque a, a ideia fundamental é ser um aprendizado, é dar subsídio teórico para as mulheres uh, sobre o feminismo, mas é também um espaço de organização, né? então a gente acaba também envolvendo as mulheres na luta concreta feminista e na luta pelas pautas que dizem respeito às mulheres, que não são necessariamente pautas da feministas, mas pautas que têm a ver com os problemas enfrentados pelas mulheres, como foi a luta contra a reforma da Previdência, como são essas lutas gerais do meio ambiente, da educação, então acaba sendo também uma forma de dar um espaço de organização e de participação política para as mulheres. Ah, legal. Eu queria falar sobre o nosso último tema, que é a questão LGBT. Você citou no mais cedo, agora no podcast, que é, você acabou virando uma referência, e é verdade, uma referência para as LGBTs brasileiras, por ter sido a primeira candidata a presidente, né, a presidenta da república em 2014, que teve coragem de falar sobre esse tema no debate presidencial em horário nobre, né, falar sobre transfobia, falar sobre homofobia... Quer dizer, a invisibilidade das pessoas travestis transexuais é imensa. Né? Aqui no Distrito Federal, a gente conseguiu aprovar e já é lei, foi sancionado pelo governador uma iniciativa de um PL, um projeto de lei de prevenção ao suicídio de LGBTs, que também é uma, é uma epidemia é grave, né? E a gente tem visto muitas tragédias, tentativas, né? Claro que, ainda é inserido em contextos mais precários, mais pobres, ou de extremo estresse, né? É muito grave essa situação. E a gente está pensando uma estratégia para publicizar, para fortalecer fortalecer isso. E eu queria saber um pouco, você virou referência e acabou comandando uma comissão especial que trata sobre esse assunto no Rio Grande do Sul. Como é que tem sido essa experiência? Acho que seria legal falar um pouco para a gente. Pois é, eu justamente por ter sido a porta-voz dessa luta na campanha de 2014, acabei me transformando numa referência e tenho muito apoio, tive muitos votos na comunidade LGBT. Então, quando eu cheguei na Assembleia, eu cheguei com essa dívida, né, eu tenho que fazer alguma coisa pela comunidade LGBT porque eu tive muito apoio e porque eu sou uma parceira efetiva dessa luta e considero ela uma luta civilizatória fundamental. Então, a minha primeira iniciativa como parlamentar foi protocolar o pedido da Comissão Especial eh, para análise da violência contra a população LGBT. Foi aprovado o meu pedido. Uh, isso é um pedido que passa pelo plenário da Assembleia, tivemos alguns votos contrários, mas conseguimos aprovar. E aí nós tivemos quatro meses para fazer o trabalho uh, da comissão. Que trabalho foi esse? Uh, o nosso propósito foi recolher dados a respeito da violência. Então nós fizemos audiências públicas em várias cidades do Rio Grande do Sul. Fizemos visitas técnicas também a, a órgãos públicos solicitamos às prefeituras informações e reuniões com os movimentos sociais. E aí nós produzimos um diagnóstico levantando os principais pontos né, de violência contra a população LGBT que nós encontramos nesses depoimentos e nos dados. Um dos problemas graves que se tem é a falta de dados, né, porque não existe uma, uma, uma forma de coleta de dados exceto via movimentos sociais, como o Grupo Gay da Bahia, que é a principal fonte dos dados de violência LGBT, porque não há nos boletins de ocorrência, por exemplo, a descrição, a caracterização do crime como crime de homofobia ou de transfobia, não há sequer a orientação sexual e identidade de gênero das vítimas. Né? Então, isso é uma das recomendações, inclusive, que nós demos, fizemos no relatório. Então, a gente fez esse, esse diagnóstico e eh, elencamos 37 propostas, né, para, uh, 37 sugestões para encaminhar tanto ao governo, como à Assembleia Legislativa, como a prefeituras, uh, no sentido de desenvolverem políticas públicas que uh, enfrentem tanto na questão da prevenção, né, e aí passa pelas escolas, a prevenção é muito importante, a educação para a diversidade, né, e como também para a repressão. Ah, importantíssimo, e é um tema difícil, né, porque com a, o ascenso da extrema direita fica cada vez mais delicado tratar dessa discussão, né, assim, a gente conseguiu aprovar, né, só teve um voto contra aqui na Câmara Legislativa também, o nosso projeto de prevenção ao suicídio de LGBTs, inclusive a gente colocou isso como pauta, né, porque quem é a favor da morte de LGBTs vai ter que votar aqui e demonstrar isso agora, né. Então, acho que foi uma, uma aprovação importante para o mandato. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBT assumido. Como tá é aqui. que é o projeto? O projeto, na verdade, é para inserir conteúdos relacionados à prevenção ao suicídio no período de prevenção ao suicídio, pra, específicos para a população LGBT. E aí a gente quer inserir isso nas escolas, porque nesse momento de cassação do, da, da liberdade, na, de cátedra, dos professores, né, a tentativa de silenciar as escolas, as universidades, você pode incluir esse tema LGBT é fundamental. Então, seja para tratar da prevenção de fato, seja para fazer uma discussão de aceitação, porque muito da, do suicídio, da tentativa de suicídio de LGBTs tem a ver com a não aceitação e a não autoaceitação, né? porque é um processo muito doloroso você sair do armário. Né? Então, a gente inverteu um pouco a lógica para aprovar o projeto, mas eu acho que a, a construção do conteúdo tem que ter muito mais significado para a aceitação para trazer uma certa paz subjetiva e objetiva para a população LGBT do que em si, para falar da questão da morte, né? do limite onde a pessoa chega quando não tem a aceitação. E também para trazer um alerta para o Estado da necessidade das políticas públicas. Eu sempre falo né, que eu não tenho estrito uh, senso lugar de fala, né? porque eu sou uma mulher branca heterossexual, mas a gente não tem deputados parlamentares. LGBTs, nem homens nem mulheres, né? nem lésbicas, nem gays, muito menos trans na Assembleia Legislativa. Nós não temos parlamentares negros na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu sou a coordenadora da frente parlamentar em defesa dos povos de matriz africana. Eu, uma mulher branca, porque não tem, não tem. Então, essa, essa luta para que uh, a gente tenha mais parlamentares, e, e aí, não, é que nem eu sempre digo, não basta ser mulher, tem que estar do lado certo, né, não basta ser LGBT, tem que estar do lado das pautas LGBTs, porque tem muitos LGBTs que, bom, talvez a gente até tenha algum LGBT na Assembleia, mas que não, não se sabe, né, não, daí não adianta, então a gente precisa estimular a organização dos LGBTs e nós do pessoal temos feito um grande esforço nesse sentido, né, de acolher e de organizar e de dar um sentido político também para a luta LGBT, porque ela não pode se esgotar apenas na luta LGBT, ela precisa ter um sentido global de mudança estra e, e, estratégica da sociedade, porque assim como é útil para o capitalismo, mulheres serem cidadãs de segunda categoria, ganharem menos, fazerem trabalho doméstico não remunerado, é, o, pra, também é útil para o capitalismo LGBT serem discriminados, né, pessoas trans serem marginalizadas, é, é, é sempre uma fonte extra de mais-valia, de lucro, de extração de lucro, né, então é uma luta também contra o sistema, a luta LGBT. Ah, muito legal. Que bom que você veio aqui visitar a gente no Gabinete 24. Que bom que Prazer. a gente tem você aqui hoje. Você também tem um podcast, né, Luciana? Tem um podcast também. E a é Luciana Genro... É, Luciana Genro comenta. Comenta. Uhum. Tá, no Spotify, tá no Spotify, em todas as plataformas. Tá. Ah, legal. Então, o pessoal depois vai lá também procurar, né? O podcast da Luciana. E é isso, obrigado demais Eu ter que participado. Agradeço. No... É rapidinho, é um Uma a gente alegria consegue... muito grande. É... Ai, que bom. Se... Saber que tem um, um deputado como tu aqui comprometido com essas pautas. Ah, que legal, que bom. Gente, mais um podcast Balbúrdia, que é o nosso podcast aqui do Gabinete 24. Você sabe que está disponível no Spotify, iTunes, SoundCloud, e agora também no YouTube. Depois a gente coloca a íntegra no YouTube do nosso papo aí. Você pode acompanhar. Valeu demais e até a próxima. Um beijo, obrigada.